Carnaval é a época do torpor, dos excessos. Então é o seguinte, transa com quem você quiser, mas pelo amor de Deus. Olha a camisinha, você se preserva, a pessoa se preserva, mas usa a camisinha. É só isso que eu peço, divirta-se e sobreviva, o mundo é teu preservado.